De toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, eu é uso, um é a noite, é a morte, eu é um... o Chovendo e conversa a ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé é um chão É a marcha estadeira Passarinho na mão Chegando, é além, é o dia, é o fim da picada. É a de cana, o estilo é na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma fonte, é um sapo, é uma rã, é um breço de mato na luz. Amanhã são as salas de março fechando. É um espinho na mão, é um toque no pé. São as águas de maço fechado. Um verão é a promessa de vida no teu coronel. É pau, é pedra, é o de caminho. É o verso de todo, é um pouco sozinho. É um passo na ponte, é um salvo amarrar. É um belo lixote, é na ferro dançar. São as águas de maço fechado.